Vem cá, você sabe que o concurso do INSS pode sair a qualquer momento? Porque o extrato de contrato com a banca já foi assinado, então a qualquer momento pode sair esse edital. E se saísse hoje, você saberia estudar RLM? Não? Então vem comigo, que nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro, que é te ensinar como estudar RLM, para o INSS. Eu sou o professor Renato Oliveira, um dos fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP, e é um prazer ter você aqui comigo. Fica comigo até o final, tu não vai se arrepender que tu vai sair muito melhor do que o teu entrou, tu vai ter um norte do que seguir. Agora, antes da gente começar, baixe o material da aula que está na descrição e também inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o sininho, para sempre que tiver um vídeo novo você vir aqui. Agora, vamos lá, ó. Como estudar rlm no INSS, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Isso, para mim, é uma coisa impossível. Então, você vai ver que o impossível é totalmente possível, desde que você tenha siga o que eu vou falar. Ó, primeiro, saiba o conteúdo que está no edital. Ah, mas Renato, o edital não saiu ainda, tá? Quando sair, você vai saber. Mas o histórico do INSS é de que nos dois últimos concursos, mesmo tendo trocado a banca, o conteúdo programático de RLM foi o mesmo, os assuntos foram os mesmos. que foram? Esses aqui: um conceitos básicos de raciocínio lógico, proposições, valores lógicos, sentenças abertas, números de linhas, conectivos, proposições simples, proposições compostas tautologia. autologia. De repente está falando um grego, mas eu vou falar de um jeito que provavelmente você já tenha escutado, ou até na sua andança aí dentro do YouTube, buscando aulas, ou até no curso que você está fazendo com aquele método tradicional que é o jeito errado de ensinar RLM. Agora vamos lá, ó. aqui ó, aqui você vai estudar proposições, né? proposições, elas simples e compostas, simples e compostas você vai estudar, Tá? Você vai estudar a tabela verdade, não dá pra gente falar de tautologia, sem falar de tabela verdade. E ele até falou ali, tabela verdade no geral, número de linhas, os conectivos, isso tudo já tá ali. Você vai estudar também negação, equivalência, tá? Negação, equivalência, você vai estudar dentro dessa parte. E a parte de argumentos. Essa é a parte que você deve estudar, beleza? Tautologia também já está aqui bem claro. Então, é raciocínio lógico raiz. E a banca que já foi confirmada que é a Sebrasp, CESP, né? Adora isso, é a banca raiz, é a banca que gosta mesmo disso, tá? Aí, ó, depois disso, vem operação com conjuntos. Isso mesmo, aqueles probleminhas que tem interseção, você tem que saber. E para finalizar, cálculos com porcentagens. Caramba, Renato, o edital não é extenso, não é. Inclusive, galera, na última prova, você sabia que todos os assuntos foram cobrados? Na última prova, o que aconteceu? Esse é o primeiro que você tem que saber: conhecer o conteúdo. Ah, Renato, e se sair o conteúdo e mudar alguma coisa? Isso é uma pergunta que eu é uma pergunta que eu respondo direto aos meus alunos, no grupo dos 5%, no curso de RLM para o INSS completo. Se sair, a gente atualiza automaticamente, sem custo algum para vocês, e vocês vão ver o que deve acrescentar. Mas, como eu falei, nos dois últimos concursos do INSS, o conteúdo foi o mesmo. Mudou a banca, mas o conteúdo continua igual. Segundo, ó... Você precisa saber os assuntos que realmente foram cobrados na última prova. Porque acontece, às vezes, de ter um edital enorme ou até mesmo um edital pequeno e eles não cobrarem. Não foi o caso da última prova do INSS. Na última prova foram seis questões de RLM, sendo uma de porcentagem, duas de proposições, uma de tautologia, uma de tabela verdade e uma de conjuntos. Então estão aí as seis questões que caíram na última prova. Todos os assuntos foram cobrados ali dentro que estavam dentro do edital isso é legal porque realmente o que tu estudou caiu e isso vai privilegiar quem se dedica beleza e ó RLM é uma matéria chave para sua aprovação porque a manada tá toda estudando previdenciárias outras matérias nada contra você tem que estudar também mas quem vai se destacar se você quer fugir da manada para se destacar, você tem que mandar bem em RLM. Imagina, você acerta essas seis questões e a maioria erra. Porque é o que vai acontecer. As pessoas largam RLM porque tem medo, não é verdade? E você está aqui, não está buscando não ter mais medo. E eu vou te mostrar como você pode não ter mais medo. Vem comigo até o final. E o terceiro, mais importante de tudo para mim. Tenha um método de ensino voltado para a interpretação e resolução das questões. Ainda agora eu falei para vocês que você faz um curso que ensina pelo método tradicional e esse é o um método errado de ensinar RLM. Por quê? O método tradicional ele te dá um monte de teoria e no final faz um exercício quando faz ou então larga aquele PDF ultra mega boladão com as questões comentadas. Cara, a RLM não funciona assim. RLM tem que pegar a tua mão e vir fazendo, ó, interpretando e resolvendo as questões. E é exatamente por isso, família, que eu quero te apresentar a tríade do método MPP. Renato, o que é a tríade do método MPP? Primeiro, método MPP é o nosso método de ensino, método matemático é para passar. E a tríade são, são, ó, o que é a tríade do método MPP? São as três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de RLM, mesmo que você não tenha base ou bloqueio em RLM. E é exatamente isso que eu quero te apresentar, que eu vou te apresentar agora. E por que eu vou te apresentar isso agora? Porque nós vamos resolver algumas questões de CESP, de CESP recentes usando essa técnica. Então, se eu não te mostrar agora, você vai ficar, meu Deus, o que é isso? Então, eu preciso te falar. Vamos lá. Tríade do método MPP, são três técnicas. A primeira técnica, pessoal... Nós chamamos de, deixa eu sair daqui, método dos 50. Aqui, família, é onde você aprende a interpretar, tá? Aqui é onde você aprende a interpretar. E por que o nome é método dos 50? Porque só de ler, se você, vamos ser sinceros, uma vez que você interpreta o problema, você já tem no mínimo 50% da questão na mão. Beleza, Renato, aprendi a interpretar. E agora, eu tenho que resolver. Para isso, temos a nossa segunda técnica que é a técnica R. O que significa R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar e também qual macete, qual técnica do método MPP você vai usar para resolver a questão e ganhar muito tempo. Tá, legal. Aprendi a interpretar, aprendi a resolver. Mas, cara, falta o que agora? Falta a prática. Aí ela vem na terceira técnica. Porque a quantidade de questões que nós fazemos, só para você ter ideia, o nosso curso de RLM para o INSS completo, nós resolvemos mais de 400 questões em vídeo com vocês. Tá? Então, ó, aqui é a prática. Nosso método é todo voltado em 20% para a teoria e 80% no exercício. Nós te damos a teoria necessária e vamos para o exercício aprofundar. Cara, eu te garanto que se você seguir essas três técnicas, você vai destravar a sua aprovação. Vai destravar, beleza? E vai sair da manada. Show de bola? E agora? Eu quero te mostrar ela na prática. Como é só pergunta... Tá bom, Renato, mas e aí? Continua com essa dúvida. Como interpretar o RLM no INSS? Simples. Basta usar o método dos 50. Vamos lá? Olha essa questão. Questão de 2022 da Petrobras, ó. A partir de agora, no método tradicional, que é o jeito, que não, o jeito errado de estudar, que não funciona, como é que você faz? Você chega na questão já derrotada, derrotado, não é mesmo? Vou até voltar. Você chega na questão já derrotada, derrotado, e fala assim: vou lá, vou ler para ver qual é. Qualquer coisa eu deixo em branco, porque Sebrae, certo e errado, tem isso. Acerca de lógica matemática, julgo o ITSG. seguir. A negativa da sentença composta, se o preço está elevado, então a compra não será realizada, é, o preço está elevado e a compra será realizada. Meu Deus, eu não sei para que colocaram isso, só para eu deixar em branco. Isso é porque tu está no jeito tradicional, que não te ensinou a interpretar e resolver. Agora que você tem acesso, está tendo a luz, está tendo acesso ao método, os primeiros passos, sempre que você for começar a resolver a questão... Você vai começar usando o método dos 50. E o que é o método dos 50? É sublinhar para interpretar. Repete em casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Ó, acerca de lógica matemática do item é o seguinte. Então, já sei que é lógica. A negativa, sublinhei, da sentença composta. Olha só, existem cinco conectivos lógicos. E, ou, ou, ou, sem então, e sem somente ser. É óbvio que tem o nome real dele, condicional conjunção, mas vamos focar nisso aqui que é o que a gente precisa para resolver essa questão. tá? É óbvio que no curso tem o um passo a passo. Dá para a gente comparar essa aula com o um curso passo a passo, aprofundado, nosso suporte para você gabaritar a prova de RLM do INSS. Então, olha só. Se então, é um conectivo. Então, eu vou marcar. Se então, se o preço está elevado, então a compra não será realizada. É, o preço está elevado e a compra será realizada. Então, olha só. Essa questão eu sublinho. Tá bom, Renato, eu sublinho, mas eu não sei ainda. Agora você volta na questão. Ó. A questão está falando o quê? A negativa de se o preço está elevado, então a compra não será realizada. Ou seja, a questão está pedindo, a negativa é a negação, que é uma das partes que a gente estuda. A questão está pedindo a negação tá? do centão. Então, é isso que a questão está pedindo, negação do centão, interpretei. Negação do ceitão. Beleza, Renato. Legal, gostei disso. Subliei, interpretei. E agora? Como resolver RLM no INSS? Basta usar a técnica R. Show? Aí, olha que legal. O método dos 50 faz você interpretar. Você já interpretou aqui com o método dos 50 que isso daqui é a negação do ceitão. Então, vou até botar aqui, ó. Negação do centão. A gente já interpretou, correto? A gente marcou a negativa do centão e botou aqui que é o E, né? Negação do centão. Agora vem a técnica R que a gente ensina no curso, que é o quê? Cara, técnica R. Na técnica R a gente vai te falar o quê? Ó, quando for negação do centão, você usa o mané, tá bom? Quando for negação do centão, você usa o mané. Aí na técnica R já entra na tua mente, que a gente faz exercício por conta da técnica 2080, mané. O que, que é mané? Mantém a da frente e nega a de trás. Beleza? E uma das coisas mais importantes aqui, ainda mais tratando-se de SESP. Sempre que você for negar o C, então, ele obrigatoriamente vai virar o E. Então, quando eu... agora a gente vai resolver... Quando eu vou resolver uma questão certa errado, que já está ali, eu não preciso olhar as opções, aqui está o C então, não está? Aqui está o C então. Para a negação estar tá certa, tem que ter o E. Se não tiver o E, já está errado, tudo bem? Nesse caso, tem o E. Opa, legal, pode ser. Se ali fosse um O, por exemplo, já estava errado, não precisava fazer mais nada. Agora que eu já vi, tenho vi que tem o E, eu boto uma mané ali para resolver. O que, que é o mané? Mantém e nega. Ou seja, da frente você mantém o que está escrito e a de trás você nega o que está escrito. Ó. O preço está elevado. Mantém. O preço está elevado. Ok. Beleza? A compra não será realizada. Isso eu tenho que negar. Fica a compra será realizada. Opa! O item está certo. Pronto. Ó, até você, de repente, você está começando... Assim, turmar, com a questão de SESP agora, Sebrasp, SESP, o certo e errado, você resolve a questão, vê a afirmação dele, e aí se no final tiver, se tiver certo, você marca, não é errado, tá? não é para marcar a opção. Legal, né? Então agora que tu viu como funciona, aplicando na prática as técnicas, vamos fazer mais questões, vamos lá? Ó, Deixa eu sair daqui, vamos lá. Ó. Método 250, Simbora. O que, que diz essa daqui? Ó? O que, que diz essa questão? Vem comigo. Com relação à lógica... Só à primeira meta dos 50 a partir de agora, quando for resolver. Com relação à lógica proposicional, julgo o item a seguir. Uma tautologia é uma proposição composta em que seu valor lógico será sempre verdadeiro, independente do valor lógico das proposições que a estrutura. Olha só. De repente, isso que ele acabou de ler, que uma tautologia é uma proposição composta que sempre é verdadeira e tal é uma coisa nova para você que está estudando. Mas a partir do momento que você vai estudando, isso já está na, na tua mente. Cara, tautologia é toda a proposição composta que o resultado é todo verdadeiro. Beleza? Show. Nesse sentido, considerando -se P e Q como proposições, a proposição, está aqui, é uma tautologia. Maravilha! Então, o problema é de quê, galera? Tautologia. Interpretei. Ai, meu Deus, a técnica R, como é que faz? Galera, na técnica R, o que, que nós ensinamos no grupo dos 5% do nosso curso de, do NSS? A gente usa o método do falso. Método do F ou V ser igual. Beleza? C é igual. E ainda pode montar a tabela, beleza? Agora, vamos lá. Como é que você vai fazer? Você tem PQ, 6 C somente C negação de P, então, não Q, beleza? Olha só, você pode montar a tabela verdade disso, mas é porque a gente ensina literalmente o método do F ou V se é igual. O que, que é o método F? Não vou falar agora. Vou falar sobre o V se é igual, porque sempre você vai começar. A maldade é a seguinte, tal tá, somente se aqui, já V se é igual. Como assim V se é igual? Você vai tentar ver se esse lado aqui é igual a esse, show? E como? Olha para cá, você tem que ler. O que, que é isso aqui? A negação do C, então. Correto ou não? Isso daqui, na real, como é que se lê? Negação de P, então não que. Galera, como é que eu faço para negar o C, então? Acabei de falar. Mané. Mantém e nega. Então, eu vou repetir aqui. Vem que. Sei somente se. Negação de P, então que? Então não Q, ó. que. O que é? Você muda para o E. Esse é o símbolo do E, o chapéuzinho, tá? E uso o mané. Mantém e nega. Mantém aqui, fica P. Não Q. Se você negar, fica Q. Esse tio é negação. Opa, olha que, olha que legal. Esse é igual a esse, né? Beleza? É igual. Cara, quando os dois são iguais e você tem o C e somente C, sempre vai ser tautologia, porque sempre vai dar verdadeiro pela tabuada lógica. Logo, nosso item está certo. Show de bola? Acabou. Não precisou usar nada. Sempre testa isso. Primeiro, se não der, usa o método do F. Show? Aqui nós fomos no... ver se é igual. Maravilha? Vamos lá fazer outra. Vamos lá. Ó. Ai, meu Deus, questão da PF. Daí... <coughs> vem comigo. Ó, grande bizu. Tá vendo aí que tem P1, P2, P3, C não vai nisso agora, vai direto no item, porque várias várias questões, vários itens, você não precisa daquilo tudo, tá? Então vamos lá, vem comigo, ó, método 250, simbora. O que que isso daqui diz para gente, ó? É a proposição P2 é equivalente a se as falhas construtivas não foram corrigidas, olha só, se não tiver escrito tem, ele está ali, tá? Então, beleza? O seu apareceu na frente, tem então ali. Se as falhas construtivas não foram corrigidas, então os mutuários tiveram prejuízo. Ele está dizendo que a P2 é equivalente a isso. Então, eu só vou focar na P2. Quem é a P2? Primeira coisa, o problema é de equivalência. Já interpretei, né? Por que é de equivalência, galera? Por que o problema é de equivalência? Porque ele falou equivalente, né? Beleza, dos 62,50. Agora, com a técnica R, o que, que eu faço com a técnica R? Eu sei o que eu tenho que usar. Cara, equivalência são três situações. Primeira situação... Opa, como é? Primeira situação da equivalência, galera. A primeira situação é você reescrever a frase. De uma outra forma. CESP faz isso direto. Você tem a mesma coisa escrita ali de uma outra forma. E as outras duas são o quê? Você usar a equivalência 1 um e a equivalência 2. As duas, essas duas equivalências, elas relacionam o conectivo sem então. Eu sei que isso pode estar aparecendo assim para você a primeira vez. Caramba, eu nunca vi isso. É sinal que você precisa ter uma base teórica, porque aqui é uma aula de exercício. E, de repente, você está vendo, já viu o sofrimento do jeito errado e está vendo que agora a luz está vindo, né? Então, vamos lá. Equivalência 1 um, é o nega tudo e inverte. Você não muda o conectivo, tá? Lembrando que as equivalências... Você, as equivalências, elas relacionam-se então, tá? Na sua grande maioria. E a equivalência 2 é o Neymar. Renato, como eu vou saber qual das duas usar? Qual das três usar? Olhando para a questão, vamos lá. Ó, eu vou focar só na P2. Se as falhas construtivas foram corrigidas, então, né? Não tenho escrito, os mutuários não tiveram prejuízo. Então, vamos lá. Eu tenho relacionando-se então galera sempre que tiver relacionando o se então você vai começar usando a primeira equivalência equivalência 1, que é o que você mantém o centão, então porque ali tem o se então nos dois e você vai negar tudo e inverter o que é, que é negar tudo e inverter deixa eu sair aqui para você ver ó esse cara os mutuários não tiveram prejuízos ele tem que ir para frente negando então ó aqui na frente tem que estar os mutuários não tiveram prejuízos ó o que é que ele botou se as falhas construtivas não foram corrigidas. Opa, o item está o quê? Errado. Já sei que o item está errado. Por quê? Deveria ficar o quê na frente? Se os mutuários tiveram prejuízos. Tá? Aí como ficaria a equivalência? Se os mutuários tiveram prejuízos, então as falhas construtivas não foram corrigidas. Aí estaria correto. O que, que ele faz? Ele só, repara, nessa ele só negou e não basta para estar tá certo tem que negar tudo e inverter beleza acabou tá errado zero trauma show bora fazer mais vamos lá ó método 250 bora lá comigo vem comigo o que que diz essa questão aqui para mim vamos sublinhar? ai meu deus tem um texto enorme então vamos lá para baixo né há mais ações com ambas as características mencionadas, então olha o que ele está falando. Há mais ações com ambas características mencionadas que ações com nenhuma dessas características. Opa! Quando ele manda aqui ambas mencionadas e nenhuma, já vai na maldade que com certeza é um problema de conjuntos. Por quê? Ambas quer dizer que são duas ao mesmo tempo, então isso caracteriza o quê? Um, uma interseção. Mas aí, se tu está com dúvida ainda nisso, volta na questão. Ao procurar ativos para realizar operações de day trade, em uma lista de 260 ações negociadas em bolsa de valores, o investidor classificou 120 ações como de boa liquidez, elevado volume de negócios, tal, tal, tal. E 130 como de bom nível volátil, de volatilidade. Muitas variações de preço para cima ou para baixo. 45 ações ele não classificou em nenhuma dessas classes. Opa, nenhuma dessas classes, viu? Tendo em vista a situação a hipotética, julgo o, é o seguinte. Então, ó, se você reparar, aqui embaixo ele fala que tem ambas. Então, a interseção, problema de conjuntos, beleza? Agora, vamos para a técnica R. tá Vamos para te... a técnica R para gente saber o que vai usar para resolver. Na técnica R diz o que, Cara, eu preciso da interseção. Então, eu tenho que achar a interseção dos dois. E aí, no método MPP, a gente ensina a achar a interseção dos dois sem montar aquele diagrama. Você pode montar o diagrama? Pode, mas não precisa aqui. Como é que você vai fazer para achar a interseção dos dois? Você vai somar todo mundo, soma tudo e diminui do total. Simples assim. Você vai somar tudo vai diminuir o total. Como assim? Vamos lá. Ó, o total de ações são 260, tá? Aí, boa liquidez são 120, né? Bom nível, deixa eu botar boa e bom... Boa são 120. Bom nível, bom nível de volatilidade, 130, né? E aí... Nenhuma dessas, né? Não tá nenhuma. Ele fala que são 45. Aí ambas características é a galera do boa e bom. Ele quer a galera do boa e bom. Show de bola? Ele quer exatamente essa galera. você, ai ah, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Simples. Boa e bom é a interseção dos dois. Então a interseção dos dois vai ser o quê? Soma tudo. Quando eu digo soma tudo, é somar. O 120, todos os valores que tu tem, 130 e o 45, e diminui do total, que é 260. Zero problema. Soma tudo, diminui do total. Então, vamos lá. 120 mais 130 dá tá? 250, mais 45 dá 295. Então, a interseção do dois, dos dois é 295 menos 260, que dá quanto? 35. Show de bola? Então a interseção dos dois é 35. Agora vamos ver o que ele falou. Ele falou que há mais ações com ambas as características mencionadas que ações com nenhuma. Cara, com ambas são quantas? 35. Com nenhuma são quantas? 45. Tem mais com ambas do que com nenhuma? Não. Então o nosso item está errado. Por quê? Com ambas eu tenho 35. Com nenhuma eu tenho 45. Show de bola? Zero trauma aí, família? Maravilha, questão interessante, né? Fica ligado que eles estão botando questões assim para você analisar, né? Não é o um número direto. Então, isso por que eles fazem isso? Porque é o inimigo, que é o cara da banca, ele quer o quê? Matar, roubar, destruir, fazer tudo na tua banca, né? Nós aqui queremos ser o bem. <risos> né? A gente te mostra isso. Cara, e se você seguir exatamente esse passo a passo, você consegue ter o mesmo resultado que essa nossa luz. O aluno, eu quero agradecer a vocês dois. Estou chorando aqui de tanta felicidade. Acabei de descobrir que passei no concurso para o qual eu estava estudando. E simplesmente, graças a vocês, eu acertei 12 de 14 questões de matemática. Sério. Justo eu, a aluna repetente que sempre tirou 4 e 3. A vida toda em matemática. Nada pode descrever minha gratidão para com vocês. Vocês são professores incríveis. Obrigado, obrigado, obrigado. Se você quer ter o mesmo resultado dela, no concurso, aplicar esse método no concurso do INSS, eu tenho uma oportunidade para você agora, que eu falei para você detonar é o nosso curso de raciocínio lógico para o INSS tá você vai ter acesso ao que o nosso curso raciocínio lógico para o INSS completo vai ter o suporte da dúvida do aluno se tiver alguma dúvida abaixo de cada aula tem o suporte você vai ter três bônus o bônus 1, um, CTP Sebrasco. que que é isso Um centro de treinamento de prova a gente pega a prova na íntegra e resolve e vai ter o sexy que que é sexy curso de exercício qual é a diferença de um para o outro? O CTP a gente resolve prova na íntegra, o SEX não, é um curso de exercício, separado por assunto, tá? E além disso, nós estamos te dando mais seis meses de acesso, ou seja, você está ganhando seis meses, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Galera, se você for comprar tudo separadamente e certas coisas nem estão disponíveis, você vai ter 297 daqui, 207 daqui, 134,90 daqui e daqui. Totalizando R$ 805,90. Mas se você comprar hoje, não perder tempo, seu investimento não vai ser de R$ 805,90. Vai ser apenas R$ 12,30 e R$ Menos de um R$ 1,00 por dia para você aprender a RLM, sair da manada, se destacar e ter acesso à mesma técnica e ter o resultado dessa nossa aluna que, tu viu? Ela sempre tirou 4, 3 a vida toda, acertou 12, 14. Então o método funciona para qualquer pessoa. E se você pagar à vista, o investimento é 297 à vista, tá? À vista é 297 Então, faz uma coisa. Aqui embaixo tem o um link na descrição. Se você já quer comprar, já clica, vai lá no site e compra. E se você tiver qualquer dúvida, qual, quiser uma ajuda na hora da compra, envia a mensagem para o Júnior nesse WhatsApp, 97029-9443. Envie a mensagem para o Júnior, que é INSS, tá? que era INSS. Fica ligado, ligado aí, porque nós vamos fazer uma imersão de RLM para o INSS. Vai ser um dia onde nós vamos te mostrar todo o caminho para você acertar 80% ou mais. Que dia que vai ser isso? Vai ser no dia 19 de setembro, às 8 horas. Tá legal? Então, não perde tempo. O link está aqui na descrição. Inscreva-se para a imersão e vem com a gente detonar. Beleza? Um Pessoal, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Espero você nas aulas do curso. Espero você na imersão. Lembrando que a imersão vai ser no dia 19 de setembro, às 8 horas, ao vivo, sem gravação, tá? Vai ser exclusiva para quem se inscrever, para participar. E também só vai estar tá disponível, ela só vai ficar disponível a gravação para quem for aluno do grupo de 5%. Então esteja com a gente às 8 horas da noite, no dia 19 do nove. Beleza? Não perde tempo, link na descrição e vem com a gente para o curso também. Show? Tamo junto para cima deles, espero ter te ajudado e agora tu tem um norte como estudar a RLM. E se você quer gabaritar essa prova, vem com a gente que você vai conseguir seguindo o método. Show de bola? Pessoal, muito obrigado. Aqui é o matemática para passar, é onde o trauma fica para trás, o RLM é seu aliado e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar, porque você destrava aquela coisinha que fica travando a sua aprovação. Tamo junto, pra cima deles, sem deixar o inimigo agir, te aguardo nas aulas do Grupo do 5%. Valeu!